Coletânea, novos talentos, fórmula do samba É o pagode na sua casa Fórmula tá do samba, a casa do samba Coronado, hein? Estamos juntos Juntinhos! Você não vai acreditar Mas eu também choro de vez em quando Tenho tristezas que me levam ao pranto e eu choro, choro porque lembro as duras perdas dessa vida, me afoga em lágrima em toda despedida. Eu choro pelas incertezas dessa pátria, como está? Algumas vezes elas molham meu sorriso, é dessas lágrimas das que eu mais preciso. Preciso sorrir, mas como todo ser humano, muitas vezes eu choro. A diferença é que eu me levanto Me sinto mais forte ao compreender Que essa emoção é nossa natureza E não dá para conter Existem lágrimas de alegria Essas com certeza do além De felicidade eu desabafo Lágrima é igual um abraço, só faz bem A diferença é que eu me levanto ao compreender que essa emoção é nossa natureza E não dá para conter yeah. Existem lágrimas de alegria Essas com certeza do além De felicidade ou desabafo um Lágrimei com um abraço Só faz bem Você não vai acreditar Mas eu também choro de vez em quando Tenho tristezas que me levam ao pranto choro, choro porque lembro as lindas perdas dessa vida Me afoga em lágrimas em toda despedida Eu choro pelas incertezas dessa pátria como está Algumas vezes elas valem meu sorriso São dessas lágrimas das que eu mais preciso Preciso sorrir mais como.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 Ao compreender Que essa emoção é nossa natureza E não dá para conter Existem lágrimas de alegria Essas, essas com certeza, certeza caindo além De felicidade eu desabafo Lágrima igual abraço Só faz bem Você não vai acreditar Eu sou oh, Você que quer participar também, não se esqueça, e-mail novoscalentosfs.com E muito obrigado pela tua audiência, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar, deixar o like com o maior número de pessoas, tá bom?